Olá pessoal, meu nome é Renato, sou de São Paulo, fui selecionado pela ONG Casa da Árvore para conduzir um laboratório de roteiro que será realizado em Goiânia e estou aqui para convidar vocês a participar do laboratório para que possamos trabalhar junto, trocar experiências e poder elaborar um roteiro aí legal, um roteiro interessante que aguace a curiosidade das pessoas as pessoas queiram assistir e compartilhar aí esse trabalho que a gente vai desenvolver durante algumas semanas. Então, eu, eu, eu conto com vocês lá, espero vocês empenhados, envolvidos, é, que se envolvam com o projeto, tanto quanto eu vou envolver para que a gente possa fazer um trabalho bacana e todo mundo se, se orgulhar disso no final. Ok? Valeu aí e até lá!